Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vós, povos, todos da terra Aleluia, aleluia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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho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 E ranger de dentes Porque muitos são chamados E poucos são escolhidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos assentar Nós estamos vivendo o mês vocacional E esse evangelho fala do chamado de Deus O reino dos céus hoje é considerado a uma grande festa. Deus faz um banquete para todos os seus filhos. Mas ele chama por primeiro. Os seus convidados especiais. Que são os judeus. O povo de Israel. Aqueles a quem Deus se manifestou por primeiro. Quem são os empregados que são enviados para. Anunciar esse convite. São os profetas. E nós vimos muito bem quais foram as reações deste povo. Algumas pessoas ficaram tomando conta das suas próprias coisas e não deram atenção ao anúncio. Outras encontraram justificativas para não ir a esta festa. Quem é o noivo? É o próprio filho de Deus O Pai é o Rei E este noivo, que é o Cristo Vem para desposar a humanidade Para se unir a nós No entanto, os primeiros convidados Recusam o noivo São aqueles que não conseguem enxergar em Jesus o Cristo E nós sabemos que os judeus até hoje estão esperando o Cristo não acreditaram nas obras do Senhor se fecharam o pai então diz para que os seus profetas se encaminhem às encruzilhadas ou seja, a todas as pessoas principalmente aquelas que estão à margem, são os pagãos são todos que precisam ser resgatados que não são excluídos, mas são inseridos nesse reino. E nós vimos que desses convidados se encontram pessoas com boas intenções e pessoas que não tinham a menor noção do que estavam fazendo ali. No reino de Deus nós vemos também muitas pessoas que são chamadas, não apenas os perfeitos. Saibamos bem, nós não somos um conjunto de santos reunidos nesta igreja. Nós somos uma parcela de toda a sociedade e como há muitas atitudes diferentes e pessoas distintas na sociedade, também na igreja nós encontramos de tudo, pessoas santas, pessoas pecadoras, pessoas que fazem as coisas de coração, pessoas que talvez usem a religião para outros interesses, são as mais diversas intenções mas Deus chama, chama. Mas nós vemos que este Deus, que aparece aqui nesta história como sendo o rei, percebe que um dos convidados não está com a veste apropriada. Será que Deus então está fazendo distinção de pessoas? Mas Deus não havia chamado a todos? Que sentido faria agora ele lançar fora a alguns esta veste representa o comportamento em Cristo Jesus. O revestir-se dos seus sentimentos. Assim como Paulo vai dizer para nós que nós precisamos nos revestir dos, dos mesmos sentimentos de Jesus. Eu diria mais, também nos revestir dos pensamentos de Deus. Das suas atitudes... Como nós vemos em Jesus Cristo Esta veste nova é a disposição por renovar-se Por cada vez mais assemelhar-se a Jesus Cristo Não há como querer ser de Deus Mas ter um comportamento e uma vida Que é completamente avessa Aquilo que nós dizemos que estamos buscando É justamente por isso que este que está com uma veste imprópria Agora não pode mais permanecer na festa É preciso ter coerência No final de tudo O Senhor diz Muitos são chamados E poucos são os escolhidos Será que mais uma vez O Senhor está Fazendo distinção Selecionando pessoas Ou está dizendo que o convite é para todos, mas os escolhidos são aqueles que se deixam escolher. Senão seria uma frase sem lógica, não é? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, se Deus quer salvar a todos, como é que ele escolhe só poucos? Na verdade, os escolhidos aqui no reino de Deus são aqueles que se abrem, são aqueles que dizem sim verdadeiramente a este convite. Quantas pessoas têm negócios a tratar na sua vida, no seu trabalho, têm muitos a fazeres, e teriam até mesmo muitas justificativas para dizer: não tenho tempo de servir a igreja. E, no entanto, nos dão um grande testemunho. Parece que aqueles que têm mais coisas, muitas das vezes têm mais disponibilidade também para servir. Que nós olhemos para estas pessoas como um grande exemplo para que nós também possamos dizer o nosso sim verdadeiro a Jesus Cristo. E participar desse banquete que é a Eucaristia e do banquete celestial um dia ao lado de Deus. Onde o Senhor quer todos salvos, mas sabendo que é preciso nos preparar dia após dia para que dignamente com a veste ideal estejamos diante dele com uma vida em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.